Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal botão Excel. E no vídeo de hoje nós vamos apresentar outra nova função do Office 365, meu caro Otavião, que é a função único. Beleza? Então se você quer saber o que ela faz, evidente que ela vai otimizar a sua rotina de trabalho, não deixe de ficar aí depois da nossa vinheta. Nós temos recados? Não? Então beleza, pessoal, toque a vinheta, toca a vinheta. Então é isso, moçada. Hoje nós vamos mostrar a função única e eu gostaria de apresentar uma novidade que está aqui. A Juliana está abdicando nas redes sociais, ela está de saco cheio de ficar mexendo nas minhas coisas e nós temos uma nova contratação do nosso time. Vem cá, querido, vamos mostrar. Esse aqui é o nosso querido Arthur, o MC Kevinho do PESED, aqui, ó. Manda um oi lá pra legada. E é isso, tudo bem? Ele que vai começar a gerenciar as nossas redes sociais. Então, já que vocês têm tanto humor, tanta sagacidade, é a pessoa que vocês têm que xingar. É ele, não sou eu. Beleza? Quer dar gol com o Não, não tô. Agradecer o português. Aí, obrigado. Obrigado, querido. Vamos lá, então. Chegando a bota. Pode ir lá agora, querido. Se você tiver coisa para fazer, pode sair. Então o que nós vamos falar do vídeo de hoje moçada, nós vamos apresentar a função único. Se vocês é, pegarem aí nos últimos vídeos publicados no canal né, para vocês que acompanham, ou se você é aquele turista que aparece só quando dá dor de barriga e quer aprender alguma coisa, é, nós vamos ver que eu mostrei alguns dias atrás uma função né, uma ferramenta na verdade que se chama remover duplicatas, que o remover duplicatas ele faz, ele pega uma determinada base de dados e remove as, dupl as duplicatas, preservando a apenas os valores exclusivos na sua base de dados, tá? Então, para que que a gente faz isso? Para aquele pré-tratamento dos dados, para ver se a base está organizadinha. E tal. Então, note o que que nós temos que fazer, né? Lembra? Eu não vou fazer tudo de novo, porque senão eu não tinha publicado o vídeo há um mês atrás, mais ou menos. Você vai lá, seleciona a base de dados, vem aqui em dados, remover duplicatas aqui nesse barrilzinho de petróleo, aliás, um abraço pro pessoal da Arábia Saudita e para a Rússia que fudeu todo mundo, inclusive e eu, e remove as duplicatas do seu jogador. Então, note que você tem que pegar a sua base você tem que acessar uma ferramenta e você tem que aplicar essa ferramenta. Então sua, o dinamismo da sua planilha, a não ser que você aplique uma macro, ele acaba ficando travado e você tem que fazer operações manuais aí na sua rotina. Com as novas funções, né, com essa nova função que eu vou mostrar para vocês, é possível fazer isso de forma bastante dinâmica. Então se eu vim aqui, ó, Otávio, e colocar a função, vou colocar aqui na célula D3, tá? A função Único vai aparecer duas funções. O que, que eu fiz de cagada? Você precisa tomar cuidado porque o Único tem acento agudo. Acento agudo, tá? Desculpa, Livião. Tem acento agudo. Então, o Único que nós vamos colocar é o Único. Então, o que está escrito? Ele retorna os valores exclusivos de um intervalo ou uma matriz de dados. Tá? Então é basicamente o que a gente quer. Ele vai remover todas as duplicatas e vai retornar apenas os valores exclusivos. Então, só para a gente testar, eu vou pegar aqui ó, e vou selecionar a base de dados de Ribeirão Preto até o final. Shift, Ctrl, para baixo. Fechei o parênteses. Ah, mas tem os outros argumentos. Sim, os outros argumentos nós vamos discutir daqui a pouco. Dá para você usar simplesmente a função dessa maneira aqui. Coloquei igual o único de B2 até B51. Olha lá que bacana, Otavião. Ele vai retornar apenas os valores únicos para você, botão. Mas tem um monte de de valor aí, que aparentemente está repetido, sim, então tá ali todos os valores exclusivos, é botão, mas não tá aparecendo que está exclusivo o seu valor, sim, não tá aparecendo porque eu não tratei previamente a minha base de dados, a minha base de dados aqui ó, ela está despadronizada, ela tem acento, ela tem espaço, ela tem coisas que a gente mostrou como fazer em vídeos passados, pá, beleza, mas será que tirou mesmo as duplicatas? Olha só como tirou, então você tem a base de dados desse tamanho e agora tem todos esses valores. Então, mas é o seguinte, eu só vou tratar rapidinho a nossa base de dados para que o exemplo fique melhor. Se você tiver dúvida, vai ter aqui o link do canal que mostra como eu fiz essa função, beleza? Base tratada usando a ferramenta lá do, do padronizador do botão. Pois bem, agora sim, como eu padronizei a minha base original, tirei espaços, tirei assentos, tirei a puta que pariu, ele trouxe efetivamente apenas os valores exclusivos na minha base que estão ali. O Então, note que você não precisa mais utilizar o remover duplicatas para realmente verificar se a sua base ela tá adequada, né? Você pode, pela função único, uma função dinâmica, pegar essas informações. Então, é uma das maneiras que tem. A então, mas não está na ordem alfabética, tudo bem. O remover duplicatas também não estaria na ordem alfabética e seria precisar apl aplicar um, um classificar né, em cima dele. Então dá para fazer isso também. Vou fazer bem rápido, bem dinâmico, que eu já trabalhei com isso em outros episódios. Aí sei lá se é isso que chama do canal. Então antes do único eu vou colocar aqui, ó, classificar e vou fechar parênteses. Olha lá que bacana, já veio classificado automatic, automaticamente as informações para gente. Tá? Então é um uma maneira, uma alternativa muito mais dinâmica que você tem de excluir os valores duplicados e daí até fazer a classificação caso queira, beleza? Ah, botão, mas e se eu inserir coisa na base? Se você inserir coisa na base, meu querido, vai funcionar igual as outras informações. Vamos supor aqui que eu venho aqui, ó, inserir, deslocar para baixo e vou escrever uma outra cidade aqui. Note que à medida que eu já insiro, a minha matriz dinâmica aqui ó, já explodiu e colocou o zero para baixo, porque ela está vazia. Então se eu vir aqui escrever, sei lá, é que Tietê vai entrar no último, Rio Preto se é de lá, vamos por aqui charqueada, olha que beleza, charqueada, tá no meio da base, olha lá que bacana, ele automaticamente ali já entrou, isso já foi reclassificado, beleza? Então essa é basicamente a função, né, a, o objetivo, a utilidade da função único. Eu não falei para vocês no momento que eu estava explicando, mas a função único, ela tem outros parâmetros que nós podemos utilizar. Então aquele matriz é onde você vai selecionar a matriz de dados, então se eu pegar aqui eu vou refazer a mesma seleção dos demais se eu fechar a função agora ele vai acontecer o que aconteceu ali na coluna de onde a gente aplicou mas aí eu tenho outros dois argumentos que inclusive eu queria mandar um abraço pro pessoal da Microsoft que eu acho que ficou com preguiça de traduzir porque tá tudo em português e tá ali ó exactly once e by call ou seja tá em inglês os caras acho que estão dando né motorista de Kombi bracinho curto e não acabaram fazendo a tradução o que que é o by call o by call é quando você quer trabalhar com uma estrutura de colunas né então se você selecionar aí diferentes colunas, quando tem colunas duplicadas, duplicadas, ele vai remover as duplicadas e vai permanecer apenas com a coluna única, tá? Se eu montar isso para esta base de dados agora, vai ficar uma merda que eu só tenho duas únicas, mas caso você tenha mais colunas, basta você fazer a seleção. Então assim, eu não vou utilizar, pode pular esse argumento aqui que nós vamos utilizar, não vamos utilizar. E aí a função única, ela te dá ainda duas opções que a gente não trabalhou, você pode colocar verdadeiro ou falso. Por padrão, ele vem falso, retorna cada item distinto, que foi justamente o que nós fizemos ali, ele retornou as cidades da minha base de dados que são únicas ah, na minha informação, tá? Então eu consigo identificar todas elas, e aí tem a opção de trabalhar com o verdadeiro, o verdadeiro o que que é? Ele vai trazer como resposta apenas os itens que aparecem uma única vez, então se eu colocar verdadeiro aqui ó, e fechar o parênteses e der o enter, quem que ele vai mostrar? Ele vai mostrar a charqueada, Por quê se eu analisar na minha base de dados ó, olha quantas vezes eu tenho pirascaba, olha quantas vezes eu eu tenho São Carlos, olha quantas vezes eu tenho Rio Claro, Jundiaí, etc. Mas charqueada eu coloquei aqui e só tem uma. Então note que ele está trazendo a função único, mas como resposta ele está trazendo só aquele valor que aparece uma única vez. Se eventualmente eu vim aqui e colocar charqueada de novo, lá vai dar o erro de cálculo, porque ele não encontrou ninguém. Assim como, se eu adicionar outra cidade que está aqui, que acaba sendo exclusiva, vamos pensar em outra aí, qual que é a outra? Badibacite, você conhece ou não, Otávio é, é do lado de bebedouro, se eu colocar aqui, não sei se está escrito certo, mas vamos lá, um beijo para todo mundo de Badibacite. Se eu der o Enter em Badibacite aqui agora, automaticamente ele vai reagir ali, beleza? Então é basicamente isso que nós fazemos com a função Único. Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje foi este, mais uma função aí, do novo pacote de funções do Office 365, que finalmente chegou para a mão né, para as mãos dos mortais, porque antes estava lá com o pessoal do Office, Office Insider e agora já está maior, disponível aí, uh, pelo menos acho que na maior parte do, dos programas de vocês. Evidentemente, para quem assina o pacote. para você que é pão duro, né? Continua aí colocando o um sorrisal na mão e saindo nadar e não efervesce nada, fica com aquela merda daquele pirata, você não tem isso. Tá? Então abra sua mão, procura aí, porque é barato, relativamente barato. Beleza, Damião? Algum recado temos aqui? Não? Aí eu não, eu preciso falar que se você trabalhar com essa fórmula que eventualmente o seu coleguinha não tenha a versão atualizada, vai dar pau nessa transferência de planilhas. Bom, então é isso aí. Se você eventualmente montou uma função, é que eu estou cansado de falar isso, porque todos os vídeos de Office 365, novo, eu falo isso, então se eventualmente você montar na sua planilha, utilizar uma das novas funções do Office 365 e enviar para quem não tem, a pessoa não vai conseguir abrir a planilha, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram do conteúdo, fique à vontade, dá um jóia. Se inscreve, ativa a notificação se você der. Se você não gostou, o jóia tá aqui, pica fora e vai procurar o que te interessa. Beleza? Um beijo nas crianças, dos nas meninas, um chute nos meninos e até semana que vem. Muito obrigado. O que está dando risada aí, Livião? A idade chega, minha barba tá branca também. Né?